A não vai chegar nunca! Ela tá vindo. Mas a exibida também! Oi meninas! Tchau bobona! Idiota! Julia ficou me atormentando muito! Ai cara, deve ser horrível ter a perto dela! Só por ser Albina se acha a superior! Nunca vi ele por aqui! E ele deve ser novo! Ah, mano. Vai, me diz. Por que você usa esse capuz? Alguém que morreu, te deu esse capuz e você usa pra lembrar dessa pessoa. Não. Você é emo? Nem todo emo usa capuz. E eu não sou emo. Ah, é? Então por que eu uso esse capuz? Porque eu gosto e acho bonito. Enfim, eu sou o Ethan. Vamos ser amigos? Nem morta. Vou lá falar com ele. Oi? Por favor, não me machuca, mimada. Olha aqui! Julieta, se acalma. Calma. Respira. Como você ousa falar assim da minha amiga? Lembre-se que um único tapinha e podemos ser expulsas. Vai lá, eu resolvo. Como assim um único tapa? Aqui é proibido qualquer tipo de violência. Essa regra só não se aplica para a Albininha. Ela não é fria do diretor, mas o diretor acha que ela pode fazer o que bem quiser, só por ser Albina. Voltando pro assunto: a Ágata não é mimada. A única mimada dessa escola é a Júlia Albina. Pensei que albinas fossem bonzinhos e mimadas loiras de rosa. Aqui é diferente. A mimada odeia rosa. E aí, Carvão? Rafa, cara, fica na sua. Alguém avisa pra ela que racismo é crime. Você, de novo? Desculpa por xingar tua amiga. Julguei pela aparência. Não, desculpado. E agora fala logo, o que você quer? Aonde fica a diretoria? Eu quero pegar a chave do meu dormitório. Por aqui. Então, o que aconteceu? Ela jogou tinta preta no meu cabelo. Dane-se, isso é problema seu. Co como faço pra... Para o meu cabelo voltar ao normal. me ah, dormitório é e tomar banho, sei lá. Diz que a tinta saiu, diz que a tinta saiu. Ah, oh, eu vou ter que descolorir. A Júlia jogou tinta preta no meu cabelo. Por que não tira esse capuz horroroso? Porque eu não quero Vai colar na sua vida Quão horroroso deve ser seu cabelo pra você ter que usar esse capuz? Ele é familiar Branquela Temos que ajudar a nossa irmã Não dá Sete, você dez e a Ju, três Essas garotas tem doze Genete A tesoura aqui, Maninho! Ajuda aqui Saiu daqui Já com isso, corre, Jeanette. Oi, sou Eta. Podemos ser amigos? Julia, obrigada. Me devolve. Sério, obrigada mesmo. Eu só faço meu trabalho. Pintar e descolorir é comigo mesmo. feliz agora? Você é tão fofa! Ai, eu não sou fofa. Aposto que é coisa da Júlia. Ai, essa garota não tem jeito mesmo. Oi, meninas. Chamou aqui, prof. Olha, Júlia, tuas notas estão horríveis. Se você não estudar e não se esforçar, você irá rodar. Pra que estudar? Aff... <risos> do ano, vai demorar para ano acabar. E aliás, o diretor me passa de ano, por mais ruim que sejam as minhas notas. Se você insistir em me rodar, eu peço pro diretor te demitir. Ele demite ou expulsa da escola, quem ele bem quiser. O ok. Dessa vez você venceu. Não irá rodar. Mas lembre-se, o diretor não irá te passar de ano sempre. A cor do cabelo e da pele não diz nada sobre as outras pessoas e não te fazem melhor que os outros. E arruma esse boné porque tá parecendo uma maloqueira. Professora Tolinha, mesmo não me repetindo, eu vou mandar o diretor para demiti-la. Ela não pode fazer isso. Tive uma ideia. Quero creme, clareador de pele de tinta branca, por favor. Será que vão desconfiar? Eu sou bombadão. Agora a gente de incomprou. Aonde eu coloquei mesmo? Eu comprei isso ontem, não consumiu do nada Achei! Eu confesso que gostei mais de olho do que ele normal O que eu fiz com a minha vida? Tenho que chamar a um dos outros para isso eu tenho que tirar o capuz não dá tempo de voltar atrás e de desistir. É pela professora. Tenho que impedir a demissão. Uau! Ethan mudou de cor do dia pra noite. Qual será essa desculpinha? Vai ter que explicar essa mudança. Você não vai tirar meu reinado. Verdade, eu preciso inventar uma desculpa.